A celebrar. O dia 2 de dezembro de 2019 entrou para a história do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, data de inauguração da Rádio TRTFM. 104.3 que vai propiciar ao cidadão um conhecimento a respeito de tudo que for relacionado ao mundo do trabalho não apenas o conteúdo das decisões judiciais importantes e que afetam a coletividade como aquelas proferidas nas ações civis coletivas e nas ações civis públicas um canal que vai fazer a divulgação de assuntos relativos a interesse não apenas da justiça do trabalho mas mediante termo de cooperação também com questões importantes afetas a outros ramos do poder Judiciário. E o TRT de Mato Grosso, então, sai na frente de outros tribunais regionais do trabalho Porque é o primeiro tribunal do Brasil a ter uma rádio FM em sua estrutura Daí a importância imensurável da implantação da rádio FM 104.3 Que vai atender todo o sistema de justiça de Mato Grosso E especialmente aqui a justiça do trabalho Parabenizo a desembargadora Alinei Veloso, que concretizou esse sonho já pensado em 2012, 2013 na minha gestão e hoje tornando-se uma realidade. A cerimônia de lançamento da rádio teve a participação de servidores da Justiça do Trabalho, magistrados e também outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, o MPT. No momento de fragilidade da Justiça do Trabalho, dos órgãos de proteção do trabalho como um todo e dos próprios direitos sociais, é muito importante contar com um veículo que vá apontar para a sociedade a importância desses direitos na sua Constituição. A rádio tem a parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O TRT toma decisões aqui importantes para todos, para o trabalhador, para os empresários. Isso é muito importante e eu quero parabenizar aí a todos do tribunal, os desembargadores, os juízes e funcionários que trabalharam para esse sucesso dessa rádio TRT. É um passo muito largo que o TRT deu, para a transparência do poder, para o exercício pleno da cidadania. Com exceção do Supremo Tribunal Federal, o TRT de Mato Grosso passa a ser o primeiro tribunal a operar uma rádio FM entre todos os tribunais do país. Considerando que a rádio hoje, aliás de muito, há muito tempo, é um dos meios de comunicação mais acessíveis e mais populares, o tribunal lança a mão desse canal para atingir realmente a sociedade tanto o empregador quanto o empregado, e realmente mostrar mostrar a, a finalidade da justiça, do judiciário como um todo, não só da justiça do trabalho. É o cidadão que ganha com mais esse canal de comunicação. A rádio está no ar com informações importantes para o trabalhador e empregador. É a justiça do trabalho mais perto do cidadão.